Olá, meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Eu não poderia passar por esse lugar e deixar de gravar o que vou gravar agora. Essa rodovia que vocês estão vendo aqui é a rodovia que vai da cidade de Ipuyuna para a cidade de Santa Rita de Caldas, sentido ali, Poço de Caldas. E há um tempo atrás eu tive o privilégio, o prazer de fazer uma gravação nesse local aqui ó, e vocês vão lembrar de quando eu passei com a Madalena aqui, e aqui tinha um pequeno local onde um amigo nosso fazia balaios, fazia peneiras, porta talheres, aquelas peneirinhas pequenas para colher arroz, catar sujeirinha de arroz, e... Fizemos com ele duas matérias Mas infelizmente Há um mês atrás Um mês e meio atrás Essa maldita Covid levou esse homem Embora da terra Ele está ali sentadinho É um senhor que a gente aprendeu a querer bem Lembra da gente meu amigo? Aí ó Aqui é o que ele faz gente ó. Pensa num homem caprichoso Aí, ó, aí quem tá ali, ó. Depois você enxergar, depois é mais. Bom? Olha lá, ó. E o senhor tá bem? Graças a Deus. Aí, esse aqui. Lembra, lembra da gente então? Lembro, lembro ali. Hoje mesmo eu tava lembrando. Eu Não... Lembro do sal, lembrando. Falei pra que você enxerga, ó. Nós conhecemos ele, gente, ali atrás, né? O senhor tava em outro ponto, né? Era ali. Era outro ponto. Agora, agora já tá aqui, ó Ah, mas olha, olha olha só Olha aqui olha que camarada caprichoso, gente Dá uma olhadinha aqui, ó Vou mostrar para vocês uma coisinha Olha o que ele fez aqui, ó Olha Olha, que coisa, rapaz Onde você achou essa fonte d'água, moço? Foi oh, furada no barranco ali, ó Ô meu papai do céu coisa boa, é coisa boa, ele furou do barranco, puxou na mangueira aí, ó e olha gente, olha o que ele produz aqui, eu já coloquei uma vez, vocês vão ver olha aí, que capricho que capricho, olha cesta, ó, cesta o que é isso aqui? opa, o celular opa, o que é? o que é? aí, a que ele tá fazendo, você acabou de fazer? é, tudo bom Fez ontem? É, já vi que eu estava Entendi. Aí, ó. Ei, seu João, que bom, bom te ver, seu João. Ah, aí, pessoal. Dá uma olhada panela, nisso aqui, ó. É para colocar a panela quente em cima, é. ó. Aí, ó, para colocar a panela. Que belezinha, ó. Não é? que bem feitinho. No capricho, hein? E tá vindo esse bambu da onde? Ah, esse aqui vem do mato, cara, né? Que a gente pega. É, né? Tá aqui, ó. Ah, esse homem aqui, ó. Uma vez, nós, nós paramos aqui para comer. Não, é paramos aí. aqui para comer, paramos aqui para começar Sim, o João. É, e é, o, é. o João pegou e fez a gente comer da comidinha dele. Ah, é. <risos> aí nós eu comemos não, não, comidinha. a comidinha dele. foi feito com a da manhã. Eita. Pensa é. num homem caprichoso na cozinha. É, aí ele fez, nós comemos aquela vez, agora não. agora não vou comer porque ali na não, frente. É. Estão esperando nós. Eu vim eu, é, eu, eu, eu comendo tá colagem. Um hoje eu não quero. Hoje eu estou cheia. Sim. Mas se eu, se eu tivesse um o aquele dia, tá eu comia. Pouco, comi um, teve uma vez é passamos. Nós passamos aqui, aqui, né, Madalena? Aí tavamos... Eu <risos> dei umas garfadas. <risos> eu não resisti. E eu também <risos> comi também o café do seu João. Seu João, é, da outra vez que eu passei aqui, nós fizemos uma grande amizade. Primeira vez que eu te conheci. Oi. Fizemos uma grande amizade. Pensa numa amizade abençoada. Que coisa boa. Estamos indo para lá agora, ligar para nós ontem. Que beleza. E aqui seu o seu trabalho nesse cantinho? Aqui seu escritório? É, meu lugar de eu trabalhar. Eu. Nossa, taquarinha, tá que é. belezinha. O senhor plantou o que ali, seu João? Ah, ele foi um, um pé de muxouco. Ah, pessoal, ele plantou um pé de muxouco aqui, ó. Faz é. tempo que tá plantado? Não, foi mais de pouco. E ele vai para frente, seu João? Vai. Vai para frente, hein? Eu acho que vai sim. Vai, vai sim. Isso aí é remédio para diabetes. Olha, pessoal, não dá é. para mostrar melhor, porque, infelizmente, não tem nem uma folhinha, mas quem tem conhece muxoco já sabe. Sabe. É... Tem umas duas coisas de machixo que eu plantei lá. lá tá ah, muito... deixa eu mostrar o machuque. Aqui tem um... Aí, tem um aqui, ó. Tem uma... um aqui. E aqui já nasceu, ó. É. Já nasceu. Quando fala machixe, pessoal, para nós no estado de São Paulo é chuchu. Chuchu. Chuchu. É. chuchu. Nós vamos fazer um viral aqui para nós... Ele aí. É que bom. Mas é bom demais. Mas foi bom te encontrar. Foi que bom passar ideia. aqui no seu trabalho. Foi, foi bom, bom te rever. Mano. E assim nós vamos Eu chegando. Regra, aí alguém veio aqui, desmontou a pequena cabaninha que ele tinha para trabalhar. Deixou tudo montuado aqui. E espero que nem ninguém passe por aqui. Espero mesmo de coração. E coloque fogo nisso aqui. Porque tá muito seco, muito seco. E ele era uma pessoa muito dócil. Eu me lembro, muito me deu até um, um deles, hein, foi. Eu me lembro da última vez que eu bebi água aqui. Ele com muita, com muita felicidade, com muita alegria, ele me mostrou a água saindo por esse cano aqui, ó. Vocês vão ver aí no vídeo anterior que eu bebi água daqui. E ele estava muito contente que ele plantou um pezinho de abacate. Agora eu não sei onde é que está mais Mas ele plantou um pezinho de abacate Que estava tão bonitinho É, eu não estou achando aqui no meio onde é que está não Ele ainda me falou, eu plantei um pezinho de abacate Para me dar fruto e me dar sombra Mas não está aqui né Madalena Não está aqui E olha gente, as esteiras que ele fazia Ele fazia esteira para teto de casa ele fazia aquele aquela esteira para carro de boi. Aqui está o sofazinho que quantas vezes ele não sentou aqui para descansar um pouco. Então a nossa vida, ela é uma vida realmente passageira mesmo, não tem acordo. Aqui, gente, ó, a mangueira, a mangueira que água Ah, tampar aqui, ó. Então para aqui com esse pauzinho, mas agora não, nem adianta mais. Ele achou água no pé desse morro aqui, ó. Se nós for seguir nessa mangueira aqui, ó. A mangueira que passa aqui por dentro, ó. Deixa eu ver uma coisa, eu vou até me atrever a entrar aqui agora. Ele achou água nesse, nesse lugarzinho aqui, por aqui, ó. É, agora já não tô achando a mangueira mais. Mas ele cavucou. É por aqui, é por aqui. Ele cavocou até que ele achou uma aguinha bem limpa. Bem fresca. E ele me falou, ó, oh, eu achei uma água muito boa ali. Aí eu falei, ah, eu quero beber dessa água. Aí eu bebi da água que ele havia conseguido achar. Então, a mangueira tá aqui, onde eu peguei aquela hora, né? Ó, ó, se eu puxar com força, ela vem de algum lugar lá. Foi de onde ele achou. Então, fica aqui a minha simples homenagem com a Madalena para esse homem que eu aprendi a admirar, a querer bem comida a comida dele, bebida o café dele, que ele fez questão que nós comêssemos, fez questão que a gente bebesse do cafezinho dele, e o que restou da cabaninha é isso aqui. ó Que Deus possa ter a sua preciosa alma com ele, e tantos quantos forem embora, que Deus possa ter misericórdia. Tem até uma colherzinha aqui que eu até acho que essa colherzinha aqui, ó, ó. Eu até acho que foi a colherzinha que ele se alimentava. Eu penso que ele deixou aqui e alguém veio aqui. Um grande presente. É... A gente tinha um grande carinho com ele. Pois é. Que Deus possa ter misericórdia da família que perdeu esse amigo querido. E fica aqui a nossa homenagem do canal do Cícero da Madalena a esse ser precioso que já se foi. Bom pessoal, o seu João sentiu no coração de presentear a Madalena, Tá presenteando a Madalena com esse produto que ele fabrica aqui, que parece uma botinha, mas na verdade, nem eu imaginava para que serve. É para colocar garfos e colheres. Nossa, tô aqui. Um... Olha lá. Coração. Um coração, Dá um tchauzinho aí para nós.